Felps, felpis, felpis, Felps fel felpis, felpis, felpis, felpis, fel felpis, felpis, felpis, felpis, felpis, felpis, felpis, felpis, Phelps, felpis, fel Fel Fel Fel Fel F-F-F-Felps, -fe -fe Felps, Felps, Felps, Felps, Felps, Felps, Felps, Felps, Felps, Felps, Felps. Normalmente azul. Mas mesmo assim ele é o Felps. Não, não, putz, como, como o Batista consegue Nossa. estragar tudo Nossa, que ele Nossa, sempre né? tem um babaca Caraca, pra estragar as coisas. Né? Nossa. Tô, não, tô, tô, tô, Nossa. Tô aí. Aqui, Nossa. Pô, com Nossa, o aí. pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô, pô, Não, Felps, desculpa.